Onde é que tem embaixo? Os é é baixos estão lá embaixo, mais alto. Tem que ter baixo que um, é tanta porca. Não, até um era suficiente. Não, Não era só era suficiente. Portanto, é suficiente. Exemplos de coragem e determinação para o chefe de Estado que o levam a dirigir um apelo.